Alô nossos seguidores do R-Mix, hoje nós vamos falar do e-social. Está chegando, você tem que ter esse conhecimento, você é empresário e por isso nós estamos aqui com o Rafael Porte. ele que é da Signal, Consultoria de Segurança do Trabalho, claro, voltado a esse momento do e-social. E o Rafael tem todas essas informações para vocês, claro, que tem que ter. Realmente um profissional, uma empresa de consultoria à sua disposição para a partir de então o E-Social estar à disposição da sua empresa e claro que também as suas obrigações. É isso mesmo, Rafael? Exatamente, Márcio. Primeiramente, obrigado pelo espaço, seguidores do Rio Mafra Mix. Então, exatamente, o governo está vindo com uma modalidade nova no E-Social, que é os eventos de saúde e segurança do trabalho. Nós da Signalseg estamos atuando agora em Mafra e região, trazendo esse serviço de consultoria para todas as empresas que se enquadram agora nesses grupos 2, 3 e 4, que são as empresas com faturamento abaixo de 78 milhões e tem que enviar três eventos voltados à segurança e saúde do trabalhador, que é o monitoramento da saúde dos trabalhadores, as comunicações do acidente e todo o gerenciamento dos riscos do seu dia a dia no trabalho. Então essas informações são muito pertinentes, o prazo é agora até 15 de fevereiro e a gente a gente está à disposição de todo mundo para estar tá esclarecendo isso e trazendo esse trabalho com excelência para todas as empresas. Como é que é esse contato com a Signal? Esse contato com a Signal hoje se faz através de redes sociais, através de uma chamada por WhatsApp. A gente está à total disposição das empresas para ir prestar essa consultoria sem compromisso, apenas para esclarecer essas dúvidas e fechar uma parceria muito boa. Hoje poucas empresas têm um profissional de RH, de segurança do trabalho, e estamos trazendo um conceito diferente. A partir de R$ 120,00 por mês, você pode ter um profissional de segurança do trabalho, prestando todo o suporte para a sua empresa, com laudos, treinamentos, consultas médicas, encaminhando para todos os profissionais. Temos uma grande parceria com uma rede credenciada de diversos médicos do trabalho, engenheiros de segurança, e todo por isso um preço muito acessível. Muitas vezes, mas a gente não pratica a segurança do trabalho, devido a achar que é um custo desnecessário. Com o E-Social vindo, essas obrigações serão monitoradas digitalmente. De certa forma, se o empregador não subir essas informações até o dia 15 subsequente de cada mês, ele pode sofrer penalidades, né? multas voltadas a seu faturamento. Então, nós da Signal Seg temos esse trabalho para oferecer para vocês por um preço super acessível. Você vai ter um corpo técnico em segurança do trabalho com toda a capacitação para treinamentos, todos esses eventos digitais ao e-social para deixar a sua atividade cada vez mais segura nesse momento delicado da nossa situação aqui que é o e-social. Para uma empresa realmente funcionar, você tocou, claro, no, no ponto importante. Certo. A saúde e a segurança caminham juntas. Exatamente, caminham junto. Hoje, toda empresa que se preze tem que ter esse lado de saúde e segurança do seu funcionário. Seu principal valor dentro de uma empresa é o seu funcionário. E a gente tem que ter isso tudo muito correto hoje. Digamos assim, uma empresa que não investe no seu time, em suas pessoas, dificilmente terá uma adequação bacana, uma produção bacana. Então, quando a gente investe no E-Social, investe nesses programas, nessa capacitação dos funcionários, com certeza, além de ser mais produtivo, você vai estar livre dessas eventuais penalidades. E a Signal não vai atuar somente no município de ela está tá à disposição para quem precisar, o empresário que Exatamente. precisar, procura a Signal. Exatamente, a gente tem um, um corpo técnico aí de mais de cinco pessoas, temos profissionais da área de saúde, de segurança, engenheiros, e a gente está com foco agora em todo o Rio Mafra. E também a região aí de Campo Tenente, Itaiópolis, a gente vai estar tá fazendo esse trabalho. A gente está fechando parceria com alguns contadores, que hoje, queira ou não, muitas empresas têm apenas o contador como um consultor de suas obrigações fiscais. E agora nós... Da Signal vamos prestar serviço voltado totalmente à saúde e segurança. A documentação de segurança é muito complicada hoje, é difícil de se entender. A gente trata muito de siglas, números e a gente está aqui para facilitar essa vida, tirar essa dor de cabeça dos empreendedores e dos empresários de toda a Rio Mafra. O e que a partir de agora, então, esse ano de 2022... Passa também a ser aí um compromisso do empresário, das empresas, podem contar com vocês e todas essas informações que você passou e muito mais, é só procurar a Signal. Exatamente, a gente está à total disposição para prestar todos esses tipos de trabalho, todo esse suporte às empresas, esclarecer todas essas dúvidas e a gente está sempre à disposição das empresas aqui dessa região para fazer esse trabalho bacana. Tá certo, muito obrigado ao Rafael Portes, ele já se apresentou, ele é da Signal Consultoria de Segurança do Trabalho, agora voltado então para o ex-social e o empresário que precisar à disposição da Signal, através dos endereços que ele deu, para você não ter a sua dor de cabeça com toda certeza e estar em compromisso, estar com os compromissos em dias com o seu é social